Osmar Lombardi. Lombardi, é o homem que mais conhece o entorno de Franca, né? O entorno de Franca. Gostou sei, da expressão? Muito boa. É, porque você tem a sua bicicleta e quando que começou a fazer essas caminhadas? Ah, cinco oh. anos atrás, pastor. Cinco anos? É... E o que que te levou? Foi amigo? O que que é? Ô oh, pastor a gente estava é, muito acidentado, né, sentado no sofá, pesando uma meia tonelada, vamos dizer assim. É. E aí nós tivemos que partir para uma uma nova vida, porque nós já tava com a glicose alta, nós já tava com hipertensão. Aí a bicicleta foi um escape. E resolvi os meus problemas, pastor, hoje Deixa eu não falar, tomo nenhum medicamento e faço aí as minhas, as minhas caminhadas né, de bike. Nós temos uma turma aí, o grupo Âncoras, é eu, o Ademir Molina, o Mizim, é o Pericutico, o famoso Pericutico, o Alex Paulino Rosa, o famoso vermelho, temos aí o Serjão, esse é o Serjão XT, esse também anda demais, tudo parceiro da gente, tem o Vartim Strava, o pastor Denis, Toda essa turma aí. Então a gente tem Esse pastor o... dá conta de fazer essas cabeças. O pastor, o pastor é mais antigo que nós aí, é. né? empreitada. O pastor é muito bruto. Quem é que é, é o pai do, do, do grupo? Ah, nós somos é. administradores. É Todo mundo é dono lá um é. pouquinho. É. Todo mundo coordena. Então a gente faz, a gente tem uns passeios muito bonitos, a gente vai muito para Rifan, bate-volta, faz Peixoto, faz a sete voltas, nós temos uns passeios longos. Vocês não tem medo de estrada de terra não, né? Não, não, estrada de terra é o nosso forte. É o forte? É o forte nosso, o mesmo, agora esses últimos 15 dias fez o caminho da fé né, o sul do norte, e eles. O pessoal anda muito, pastor. O pessoal. Adermizinho. Ademirzinho, Ademir Molina. Ademir Molina. Ademir Molina. E ele e o filho do parecido, o filho do parecido parecidinho, que é. foi pro caminho da fé agora em torno de 15 dias. E, e nós estamos aí na luta. É muito gostoso, é muito, o companheirismo é muito grande. Entendeu? Osmar, e, e, e o combustível, na hora que começa, você já leva o tanque abastecido? A, a gente, a gente leva né, a, os nossos, os nossos é. nutrientes, né, vamos dizer assim, né, a... os pó da velha, <risos> para tentar é. Né, é. acompanhar essa turma aí, porque nós né, temos uns morros muito brutos subir, então se não estiver bem suprimentado, pastor, não aguenta não. Eu tenho um amigo, é, o Rubinho, é bikes ele faz isso ele conserta a bicicleta no aeroporto ali e tal ele ele leva muito batata batata é cozida doce batata doce, é, batata gente, doce. É. O pessoal toma né bca é. toma é, é, mal dextrina né é. então tem umas, umas coisas aí que o pessoal toma eu tenho um pessoal que toma já uns, uns medicamentos mais uh, arrojado né umas cafeína é. e aí já vai complicando um pouco né mas a gente usa mais o tradicional mesmo é, e a hora que não aguentar aí S ou S patroa. SOS tem que acionar o, o, o, o resgate. Resgate, <risos> é, mas não tem acontecido, Doutorão. não. O, nós fizemos um passeio aqui lá em, na, na Catedral de Santa Rita. Nós fomos aqui em Cássia e voltamos deu 160k, altimetria você... alta, muito bom o passeio. Saí mas você foi de bicicleta? 4 da manhã. E voltamos chegamos com duas horas da tarde. Aí você viajou 120, 140 quilômetros. 160 é é? quilômetros. 160. De hoje, e de volta. Nós fomos aqui pela fazenda do Mário Roberto aqui, saímos da Capitinga, Capitinga nós saímos, fomos para cá, Cássia, nós voltamos por. Não, mas por então Viracito. você foi do asfalto, junto não, com o pessoal. Mário é Não, ali tem uma estrada de terra ali no meio dali do. do, do dos Picos do Mané, tá? ali tem uns, tem uns A Capitinga muros, né? você conhece? Aqui, aqui, Capitinga... Você conhece Peixotinho? Peixotinho, nós tivemos lá, nós fomos fazer o Morro do Cão, ainda fazendo fazemos a Guaranázia. Guaranázia, porque Guaranázia é, é o Peixotinho, né? Isso, é o mesmo nome. nós tivemos lá, eu e o Demir, nós fizemos o Morro do Cão, não sobe, pastor, aquele morro lá é duro, subiu. Aquele morro de cão lá é do cão mesmo. É mesa. do cão Também você fica procurando sarda para coçar, velho. Por aí mesmo, é. por aí Qual o lugar mais bonito que você... Aqui em Rifânia tem, né? Pedregulho. Você passou na fazenda é, Taquari? Taquari, Taquari ali, que é... né? Você faz aqui a cima. Jorge Pena, que é a outra furna do lado de lá dos guardas, né? Ali tem uma subida tem, brava, né? Tem a furna de São Pedro, lá onde está a, a, a pousada lá, né? A pousada da Peroba Rosa. Peroba Rosa. Isso, e nós temos também o um passeio aqui para Peixoto, eu gosto muito, que é aqui a Serra do Silveira, ali, muito bonito. Peixoto também é muito bonito. Nós temos umas trilhas muito bonitas que nós fizemos, lá para cima, Sete Voltas, é muito bacana. Nós fomos no Desemboque, tem umas cachoeiras bonitas lá. Eu conheço Desemboque. É, é, Jaguarinha, um pouco. Jaguarinha também, tem umas cachoeiras boas lá em Jaguarinha. Osmar, vocês vão e voltam no mesmo dia? Isso, é. vamos e voltam no mesmo dia, não é acampa nem nada, nós saímos cedo, nosso lema é levantar cedo, para acompanhar nós tem que estar de pé cedo, tem que dormir de roupa, não dá nem tempo de vestir. Aí sai... É, já sai e já começamos a, a empreitada. Agora você me falou aqui uma coisa que... Você não falou aqui para o lado de, de batatais, de... Também fazemos Altinópolis. ali, Altinópolis. um dia nós fizemos Morro da Mesa, Guardinha, é. Guardinha nós saímos em nós, assim, e passamos o Batatais, saímos no Coramo e voltamos. Nós fizemos a Cachoeira dos Dourados, a Cachoeira dos olas, tudo o lado de cá de Batatais. É. Nós conhecemos a região é. toda aí, nas oh, oh, oh. Copas, Tuverava. Eu tenho um passeio agora lá no Golfo do Ipuan, tem o um Rio Sapucaí, tem um... um pedra lá que o rio fica batendo lá chama Golfo do, do, do Ipuã nós vamos lá também já estava tá uma agendada agora no meio de setembro acredito que em breve nós estamos fazendo lá também e quem é que faz a escala vocês já estão sabendo já no grupo? É, eu, eu geralmente eu que traço as trilhas né é. eu que traço as esse, trilhas, esse escolhe né? o mais idoso não <risos> seria isso não, mas, mas é porque tem o também, é. porque eu também faço estudo no mapa, né? Então eu, eu fico mais de, de navegador mesmo. Ô Osmar, eu estou falando, mexendo com você. É, me conta que um dia que vocês tiveram problema, eu não sei. Não sei que sabe. E um dia que vocês tiveram dificuldade, a bicicleta quebrou duas bicicletas ou três, tem que dar apoio o pneu furar não pode é normal Isso a gente é normal. tem todos os acessórios. geralmente nossa são boa nós é. também já tem já uma mecânica mais ou menos amadora aí mas a gente consegue fazer os reparos que vocês levam é um cani... o, o, o alicate Leva, uma chavinha é. ferramenta que é. dá para fazer os reparos não, não tem ficado não pastor não tem não não tem ficado não né é. a, a, a não sei que aconteça algum caso bem grave mas não tem acontecido não então a gente estamos aí. Agora me fala, qual que foi o lugar mais longe que vocês foram? Ah, que foi já isso? fizemos já um, em torno de 250 km aí, nós já fomos na Jaguarinha, a Jaguarinha é da 200. Onde que é a Jaguarinha? A Jaguarinha subindo ali pro lado do do Chapéu ali, né? depois da Rifai, né? à A direita, a venda do Uniceto ali. Sobe o um morro. Atravessa a ponte do Peixoto. Mas não é a Jaguara, a, a usina, não. É a Jaguarinha que determinou o nome de Jaguara. É, é um vilarejo que tem distrito de Sacramento lá em cima no muro. É Ali é legal. município de quê? Ali é Sacramento. O Sacramento eles falam que é o. É muito grande. A, a, o o território, o território do é muito grande o território do muro. É muito grande. Ele abraça aqui até Peixoto aqui, ó. Vai para cima, lá Sete Voltas, Quenta-Sol, tudo aquilo ali é Sacramento. Você né? já é, conhecia é, de, essa região é, ou não? Só pelo mato assim e tal, né? Mas depois que nós começamos a andar de bicicleta, nós conhecemos bastante ali Santa Bárbara, é, Quenta-Sol, Sete Voltas, é, aquela outra, Desemboque. Desemboque? Desemboque. Tem umas cachoeiras bonitas também, Desemboque, Cachoeira do João Inácio. É. Vale a pena, vale a é. pena. A vida é uma caminhada A vida é uma caminhada E você, você caminhando, você vai longe Vai longe, pastor Vamos é. longe. Agora tem uma outra coisa que eu quero Que você destaca aqui São os parceiros Os companheiros de caminhada Isso é bom demais, né? Ah, é excelente, né? Esse é que tão positivo é, é, muito bacana Se você tem companhia Você tem companhia é, eu, eu tenho feito sozinho, mas não é gostoso. O compartilhamento da, dos amigos é diferente. Porque sempre sai aí um, um, uma historinha no meio, né? uma piadinha, um aconchego um do amigo. Apoio. Um apoio. Então, incentivo. blá é um isso, é... isso é muito legal. Isso é muito bom. É. Isso não tem dinheiro. Aqui. Hum. Aí retorna... Eu vou usar uma expressão aqui que a gente usava muito lá na minha região. moído. Você está quebrado é. mesmo. Aí no outro dia você já levanta. Já pô. volta com todas as energias. É. Né? É. Já já Totalmente Recupera. recuperado e pronto para mais uma, né? É. Pronto pra mais uma. E o pessoal ô. fica esperando né, o fim de semana para já é. pôr a bike para andar. Isso é muito bom. O Osmar, a gente está conversando. Aqui ó, eu tô vendo aqui o pessoal saindo andando de bicicleta e, e de patinete aqui. É, hoje, você desfruta de um, uma coisa muito chique. Essa, você está você tendo uns momentos muito preciosos, não é? É isso aí. Você, você, poder, você poder fazer essas caminhadas. Vou levar o áudio para você, esse senhor aí para ajudar. Você levar na garuca. Aí, ó. Tem, jeito, né? tem. O pastor oh. mandou um abraço também lá pro Nenê Bai, tem vestido é. nas nossas bicicletas. Então, um abraço ah. lá também para ele toda a família dele. Ó. Oh. Aqui, o meu amigo aqui, ó. Oh. O é O Elbinho. Elbinho. É Ei, é o Osmar. Osmar. Osmar. Você faz tempo que você faz tempo, hein? Vocês bom é. eu vim aqui eu sei, o pastor, velho. Oh, oh. Ó. Você vou que o negócio aqui, você pode me dar uma carona? Se não demorar muito, eu levo você, com aquela condição. É que aquilo pode parar, né? Não, com aquela condição. Eu vou gravando a sua história. Você arranja umas histórias bonitas lá, igual lá. igual você. Eu, vi, eu, vi. Eu, vou, eu, vou, eu vou estar te esperando, viu? Esse é o meu amigo. Ah, Conheceu. Conheceu. É, cabeça boa, rapaz. Olha ah lá, tá subindo. Eu também sou conhecido, hein, pastor. Ah, não, você, você é figura. Eu sei com essas caminhadas suas você vai ser conhecido na região. Ele fala assim: aquilo ali já passou lá na nossa propriedade. Eu sei se faz uma loucura assim, de passar nessas roças, Passa. no, no meio de passo, com gado. Gado, cachorro. Oh, cachorro. Uh, Qual cai a folha? É, o negócio é, é chegar lá, né? E todo mundo agradece que vocês têm o apoio, né? É, não, não. o pessoal acha bacana, o pessoal gosta. E é isso aí, Osmar, um abraço para você. Você viu bem. que nós fizemos uma história bonita? Bacana. Uma história, hoje está com 50, 62 anos. 62 anos, a sua esposa? Serlene. Serlene, eu que fiz o casamento de vocês, né? Perfeito. É uma história bonita, parabéns, Deus abençoe. Amém, Foi Deus uma alegria Deus. e... Ele vai chegar cheiroso em casa, viu, Sirlene? Porque ele vai, ele vai gastar esse tubo dele de, de desodorante para chegar em casa bonito, viu? Um abraço. É louco. Deus abençoe. Gosta lá. E vai lá. Demórias as vida. É louco. É aí, ó. Valeu. Valeu. Obrigado, Bergão, Deus abençoe, foi Como muito bom, obrigado, pastor foi muito é bom, a vida, é, a vida tem a esses momentos da gente encontrar. A gente encontrar. Outro, isso quando nós nos encontramos nas encruzilhadas do as mundo, as, as encruzilhadas do mundo, do mundo, a não é. sabe onde nós vai estar, né? O importante da vida são os encontros, uhum. que coisa bonita, né? Se encontra gente boa. Vou fazer um café, quer vai lá em casa? Falou então? É nós tomar, né? né? É. Papete, taquara, tá né? Falou. Um abraço. Fico teu. Ah. Valeu, valeu, vá. Falou. Eu vou te bater antes. Atendemos lúpares e fazemos a antecipação lá. de FGTS. FGTS. FGTS. Tênis, soluções financeiras. Rua General lá Tênis, 1463, sala